O vírus chinês existe e ele está aí. E o comunismo está avançando para cima da população e a população está aplaudindo de pé e está favorável. Ainda ontem eles aprovaram no Senado uma lei que vai restringir o direito de livre manifestação nas redes sociais. Isso é só o começo. Já estamos obrigando a usar máscara sob pena de multa. Essa multa que a população está aplaudindo também. Estão favoráveis ao comunismo. E o que é pior, estão colocando a culpa. A culpa é do povo que não fica em casa. Ora, já estamos há quatro entrando no quarto mês de isolamento social, ficando em casa. E a culpa não é do povo. A culpa é dos governantes que não fizeram nada para melhorar a saúde, ampliação dos leitos, aparelhamento com respiradores de qualidade nos hospitais e nos ambulatórios e todo o sistema de saúde. Então, parem! Parem de pôr a culpa na população! A culpa não é da população que fica em casa, a população precisa trabalhar. Vocês estão favorável a esse comunismo e não estão percebendo que o grande interesse dessa panicodemia que é provocado pelas mídias, as mídias marrons, a Globo Lixo, em primeiro lugar, Ficam colocando esse pânico na população e colocando uns contra os outros. Então, a culpa é do governo. Esse vírus não vai embora, ficar perante a gente e... mais ou menos uns 90% da população vai, de alguma forma, ser considerada. Então é o seguinte, a China já está produzindo outro vírus pior, que esse vem do porco, e agora, nós temos que tomar uma decisão. Primeiro lugar é se unir, a culpa não é do povo que não fica dentro de casa, e vamos exigir que os poderes públicos façam a sua parte, ou seja, que dê para a população uma saúde de qualidade, ok? É isso aí.